Fala, fala galerinha! E aí, é isso, pessoal! Eu sou o Norberto Maravilha. e esse é mais um Elefante Literário e hoje a gente veio trazer pra vocês aqui 20 resenhas em 2 minutos. A gente viu esse vídeo há algum tempinho no Maramalto TV, a gente achou maravilhosa ideia, muito engraçada, e a gente resolveu fazer. Só que a gente vai fazer... Vai, vai ter corte, gente, pelo amor de Deus! Não vamos se iludir ninguém. Sem é obrigada e... aqui pronto. Pronto, é. e pronto. Vamos, e vamos pra frente. Sim, bora. Briga de Steampunk de máquinas versus animais modificados. Se você acha que sua vida é uma grande confusão, você não conheceu o Lot ainda. Um pedaço da história do Rei Arthur contado enquanto ele ainda não era rei por alguém que ninguém conhece. Nunca mesmo se deixe enganar pelas aparências, porque elas enganam. Real. Um cara tava muito lascado na vida e resolveu criar um jogo só que ninguém joga. Aprenda um pouquinho sobre empatia e é que realmente cada pessoa é uma pessoa. Agora, aqui, um cara cria um jogo só que todo mundo joga e quer jogar. Até que ponto o ser humano é capaz de ir por acreditar em alguma coisa? Observando uma menina correr atrás de espíritos na vida real. Duas histórias natalinas super fofinhas que te deixam triste por motivos de lá tem neve. Correndo atrás de tudo, o filme todo. As pessoas às vezes guardam lembranças que a gente nem imagina. Correndo e chorando. Na chuva. O mundo, ele pode ser completamente relativo. A história de dois tigres e uma menina muito chata correndo atrás de uma maldição endemoniada. BOLO Um arruma de boy correndo debaixo da terra tentando fugir de uma prisão subterrânea. É de Natal? <risos> um de boy. Boy, agora que eu vi o que é isso história de amor e ódio, mas acima de tudo, amor. Até agora não entendi. O amor, às vezes ele pode estragar, mas às vezes ele salva, viu? Então é isso aí, pessoal. Se você gostou, não esqueça de deixar o seu like aqui, se inscrever no canal se não for inscrito. Fica ligado que a gente tá em veda e tem alguns dias de vídeo ainda pela frente. Siga a gente em todas as redes sociais e fica ligado em tudo que tá rolando por aqui. Valeu. Valeu. Qual é esse? <risos> okay. Malou, malou, malou. Ai, tô aqui, mas é sério isso.